Quais são as principais queixas dos gerentes da indústria farmacêutica em relação à atuação do propagandista? Muitas vezes eles reclamam, eles se queixam de algumas atitudes, alguns comportamentos e talvez o propagandista, você que aí, talvez seja propagandista, nem saiba disso ou talvez você que deseja atuar como propagandista, cuidado com essas queixas é sobre isso que a gente vai falar hoje porque isso pode estar te impedindo de repente você está participando de processos seletivos não sabe porque não avança de repente é isso que você está demonstrando nos processos esse perfil que vai gerar problemas nesses aspectos que eu vou falar hoje com você eu sou Celso Dias e esse é o canal Vida de Propagandista eu já falei em vários vídeos desse canal que a indústria farmacêutica é um mundo à parte. Ou seja, é um setor bem expressivo, muito grande, mas com algumas peculiaridades que são só desse setor. Então é preciso conhecer a fundo o que é a indústria farmacêutica, que mundo que é esse. Então é isso que acontece quando a gente quer entrar, quer ingressar nesse mundo que é a indústria farmacêutica, o mundo da propaganda médica. Graças a Deus que existe o canal Vida de Propagandista para te preparar para esse mundo louco, então, o que você faz? Você já se inscreve, já deixa seu like, porque hoje a gente vai falar das oito principais queixas do gerente da indústria farmacêutica em relação à atuação do propagandista, que é normalmente ali o seu liderado imediato. Qual que é a primeira queixa que os gestores sempre relatam comigo, conversando com eles, eles sempre falam sobre isso? Trazer problemas para ele sem apresentar possíveis soluções. O gestor ele é bombardeado todo dia de demandas, de problemas, então não seja o portador do problema, quando você levar um problema ao seu gestor é muito importante que você leve também alternativas viáveis de soluções para aquele problema, pode ter certeza que esse comportamento vai fazer toda a diferença na forma como ele vai reagir com você, né? à medida que você traz soluções possíveis e viáveis, você está se demonstrando um gestor também, que é o que você é do seu território. A segunda queixa tem é muita relação com a primeira, na verdade a gente pode dizer que ela é uma derivação Dessa primeira aí, que é o seguinte Esse comportamento de só ver problema Focar muito no lado negativo das coisas A meta subiu, tá desafiador, o setor tá difícil A concorrência aumentou Deixa eu te contar, é isso mesmo <risos> É isso mesmo, essa é essa a realidade do propagandista Eu sempre digo que para lidar com metas que aumentam Só existe uma forma de você fazer isso É crescendo junto com elas Então você tem que desenvolver também Você tem que crescer, tem que aperfeiçoar o seu trabalho para dar conta, eu dou detalhes disso no livro, eu falo sobre como que esse mindset é construído, como que ele pode ser desconstruído para que você tenha aí uma mentalidade melhor, uma postura positiva mediante os desafios. Eu já adianto para você que essa coisa é trabalhada e tem a ver com hábitos, tá? Então, muito cuidado com quem você se relaciona no dia a dia. As pessoas com as quais você mais conversa são pessoas que te elevam, são pessoas que te desafiam que você olha e admira e quer se tornar um profissional igual a elas então beleza que ótimo Tá, isso já vai ajudar muito a você desconstruir esse olhar se você está tendo esse olhar aí negativo sobre as coisas e começar a enxergar as coisas não como problemas mas como oportunidades como desafios beleza a terceira queixa é de que muitas vezes o propagandista ele acaba não inovando isso aqui não é geral tá pessoal claro então como assim Olha, tem um problema, eu preciso de número, eu preciso de resultado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer coffee break na farmácia, eu vou fazer dia de produto nas clínicas e fica por isso. Não, se você é propagandista, se você almeja ser propagandista e acha que a solução vai ser sempre essa, são as únicas coisas possíveis de serem feitas, você está muito enganado. Você tem um problema grande relacionado à inovação, relacionada às soluções criativas. Olha só, como qualquer outra coisa, a gente só consegue produzir coisas novas se a gente tem matéria-prima nova então se você está produzindo as mesmas soluções para os problemas está na hora de você mudar a matéria-prima para gerar essas soluções como assim Celso passe a consumir novos conteúdos de novas fontes busque novos meios de se inspirar. A criatividade ela vem da combinação de, de coisas diferentes. Então olha para ações de fora do seu setor, leia coisas diversas. Se você já tem o hábito de ler coisas relacionadas ao seu setor, claro que você tem materiais científicos, de repente técnicas de vendas e tudo mais. Leia outras coisas também com outros propósitos para que você possa aí alimentar a sua mente de novas matérias-primas para criar novas soluções. Quarta queixa aí é o seguinte: não dedicar tempo suficiente para aperfeiçoar o seu trabalho. Muitos propagandistas acreditam que o treinamento e o desenvolvimento é responsabilidade da empresa e não é. Na verdade, a empresa ela te apoia, ela te suporta nisso. Mas isso tem relação com a sua carreira. E se você não é gestor da sua carreira, você tem um problema sério aí. O treinamento, o desenvolvimento, ele é contínuo, ele é diário, ele precisa ser aperfeiçoado a cada dia. A quinta queixa não conhecer os números do seu território. Olha só, isso é sério. Se você não conhece os números, se você não sabe, na palma da mão, se o gestor pergunta, olha, como é que está o seu resultado, se você não tem os números na mão, passe a ter, porque uma coisa muito séria que Peter Drucker fala, aquilo que não é medido não pode ser controlado. Mesmo se você tiver ruim ou bom, você precisa ter o controle dos seus resultados, porque o gestor vai ter ali a segurança de que aquilo está sendo cuidado, por alguém. A sexta queixa, falta de disciplina. Pois é, isso na vida do propagandista é fundamental, a organização, com os horários, com as visitas, com o roteiro, a organização na vida de uma forma geral. É do porta-malas, manter o carro limpo, mandar os relatórios dentro do prazo determinado ou até mesmo com uma certa antecedência. Então, não ter essa disciplina de fazer o que tem que ser feito todo dia, muitas vezes é, é simples, sabe? É o arroz com feijão. E o gestor reclama disso porque, poxa, é, já sabe que tem que ser feito. Não tem novidade aqui, né? Por que, que não faz? Muitas vezes as pessoas querem fazer grandes ações, grandes coisas e a diferença está nos detalhes, está no dia a dia. Está na frequência e na sequência. E a sétima queixa, não por acaso deixei ela por último, é não pensar no coletivo. E aí a gente fala, não só na questão de trabalho em equipe, que precisa acontecer, é, não é só uma questão política, né, de se relacionar com as pessoas, estar está ultrapassado. É coordenar com as pessoas, é gerar resultado com as pessoas, é ajudar as pessoas a alcançarem os seus resultados e usar esse recurso também para alavancar os seus próprios resultados. Esse senso de coletivo ele vai além disso. Como é que está sendo isso o comportamento na sala de espera? Ali conversar, sabe, alto, é inadequado demais, porque o paciente ele já está frustrado com a sua presença. Não sei se você sabe disso, mas você já incomoda. Só desistir na vida do paciente. Infelizmente é algo que você precisa lidar com isso com muita sabedoria no dia a dia e ficar conversando, né, com outros propagandistas, com outros representantes, às vezes em tom mais alto, às vezes conversas inadequadas né, para a ocasião em si, não é aconselhável. Isso aí é não pensar no coletivo, não pensar que ali tem pessoas com problemas de saúde, tem alguma enfermidade, ou um filho com enfermidade. Então tem que pensar, tem que ter essa sensibilidade aí e vai mais além ainda. Muitos gestores se queixam comigo de que o propagandista ele só busca a é, ajuda do gestor quando ele está precisando. O gestor, quando o gestor está precisando, o propagandista faz pouco por ele. Então é, o gestor precisa de um relatório, o gestor precisa de uma ajuda, o gestor, a sua meta está batida, mas a dele ainda não. E aí, você pisa no freio, você não ajuda o seu gestor, saiba que ele está vendo isso. E aí isso disso vai demandar boa vontade ou não de te ajudar numa outra situação, ou de escolher um rep que é mais parceiro dele nessas horas. Então atenção, essas não são as únicas queixas, mas eu não quero aqui deixar o vídeo gigante, mas eu quero saber se essas queixas ajudam você a ter uma percepção melhor sobre como que é a cabeça do gestor, eu sempre digo que o gestor ele é um cliente do propagandista também, ele é um cliente interno e atender as necessidades dele é garantir a perpetuação da sua, da sua empregabilidade, essa é a verdade, e também do seu crescimento profissional. Então eu quero saber se esse conteúdo te ajudou, se você é propagandista e já conhecia essas queixas, se você é gestor e concorda com elas ou se você tem aí novas queixas que eu não comentei aqui. Vamos fazer esse trabalho junto. E eu quero aproveitar também para convidar, eu comentei nesse vídeo rapidamente aí, eu estou com o lançamento aí do meu novo livro, né? Estou muito feliz, muito satisfeito com essa conquista de ter escrito esse livro. E estou tendo feedbacks maravilhosos em relação à leitura desse livro, as pessoas que já adquiriram. E ele está com preço promocional na loja Amazon, tanto na, no, no formato digital quanto empréstimo. Pode ter certeza que você vai ter um retorno maravilhoso desse investimento. Então, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, dependendo de onde ele vai estar. Tá. É, vai estar em algum lugar o link, pode ter certeza disso. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Sucesso para você!